Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Porque eu gostava muito do Bruno. Eu trabalhei com o pai, o pai, perdão, trabalhei com o avô do Bruno, o Mário Covas. Eu fui secretário do Mário Covas. É aí que eu contei uma parte da história, quis encurtar um pouquinho e eu adorava o, o Mário Covas. Falecido uhum. avô do Bruno Covas. E eu conheci o Bruno menino, menininho, menininho, cabeludão e tal. É, e gostava, sempre gostei muito dele, como gostei muito do Mário e da dona Lila, avó dele e do avô. E eu gostava do Bruno. O Bruno sempre foi uma pessoa sincera, aberta, com atitude, com personalidade. E aí convidei o Bruno. E ganhamos as eleições em primeiro turno. Isso é muito louco. Igor, devia uma ter primeira uma primeira pesquisa feita pelo Ibope. Lembra? O Ibope uhum. não existe mais. Naquela época existia. Sabe quanto eu tive na primeira pesquisa? Oito meses é. antes da eleição. Oito meses antes da eleição. 1%. Um é, quase nada disso. Um 1% totalmente desanimador né pode cara é com 1% o primeiro era o Celso Russo tinha 28